Fala galera, tudo bem? Misael Martins aqui. Estou mostrando para vocês a nova configuração 2022, ok? Do nosso combo assessoria robô Forex Trader hoje é dia 11 do 1 de janeiro às 11 e 37 olha só que fantástico a estratégia fazendo compra e venda na mesma na mesma operação aproveitando descida e subida não perdendo mais tempo veja só o resultado só de hoje não chegou nem a meio-dia tá Vou histórico de contas aqui é uma conta real uma conta real ok tá minha conta Misael martins então eu vou mostrar para você só o resultado de hoje tá o resultado de hoje, só o de hoje, olha só que bacana, que já fizemos só hoje pela manhã. ainda tem o dia inteiro para operar, para trabalhar, olha lá, R$39,65 só hoje nessa operação. Isso mesmo que você viu, R$39,65, tá? Ainda tem o dia inteiro para operar, clica no botão abaixo, veja as informações para você saber como funcionam os nossos combos. Até mais!